Oi, pessoal, hoje eu tô aqui com meu pai pra gente jogar essa Boy Surfers. É pra tentar bater um recorde. Que é 4.600. 4.600. E eu tô aqui só pra, pra ver, né? Eu não vou é. jogar, porque eu não consigo nem nem mil, quanto mais 4.000. Tá, vamos começar aqui. Um vamos lá. Ver se ele dá sorte. Deu sorte nessa bússola aqui. Eu sou sortudo. Eu vou dar sorte. Eu dou sorte. Tá dando sorte. Deu muita sorte, né? De não ter nenhuma moeda naquela parte. Oh. Vai-se embora, vai-se embora. Com... Vá na paz, vá na paz. De Deus. Vá na paz. De Deus. E aqui já é... Um. Um. Eu não consigo nem um minuto, nem 30 segundos. Eu não consigo. Aquilo é muito difícil. Ele ali tinha três fileiras só de moeda. Aí realmente complica, mas eu sei fazer então, só não tô, só não consigo toda hora. Oi, é. vai, vai, vai, vai, vai. Não. Não. foi, irmão com mel, não foi, não foi, irmão, o oh, que é bom para ah. tosse. Oh. Eu passei pelo meio! <risos> passei pelo meio da moeda! Vamos ver aí, vamos ver, vamos ver. Vai filhão! Se concentra, se concentra. Mostra o que eu te ensinei! Mostra o que eu te ensinei! Mas como é que tu me ensinou sendo que tu não sabe fazer nada? Se eu te ensinei a ser persistente, perseverante. Nunca desistir. Nunca desista! É isso que eu ensino? Tá indo bem, tá indo bem. Se concentra. A dica é ficar mexendo o tempo todo, é? Para cima e baixo. Ah, vai, trenzinho. Vai, trenzinho. Cuidado, trenzinho. Não machuque o meu filhinho. Olha ela aí de novo. Olha oh, ela. Quase. Oh. Eu passei a primeira moeda, mas a segunda eu passei. Essa aí eu quase não consigo. Vamos lá. Oxi. Você consegue. Subi no trem sem pegar moeda. Eu vi. Não sei como que fazer essa bola, essa é fácil. Vamos lá, devagar Eu com sempre. Lem... Devagar né, tô muito devagar né. Devagar e sempre com cuidado. Tô dando sorte. Limão oh. com mel. Limão com mel até perdi os botões aqui. Ai, ai, oh my gosh. Eu não consigo <risos> isso, nem... Sonho eu não consigo isso. Limão com... Meu. Eu não consigo fazer nada. Isso aqui. Ah, isso aí talvez eu consiga. Mas, não, não sei tenho se que eu até até mais ligeiro do que É o dedo mais rápido do faroeste. Oxi. a bula do Nagi é muito difícil. Você tem que pular no trampolim, ficar de um lado pro outro, no meio das moedas. Limão com mel. Vai, filhão! Oh man! Ou, ou melhor, oh boy! Sou mais você. Oh man! Oh man! What? Ah, aí era impossível. Até bugou tua garganta. Aí era impossível. Tu... ga, Vamos ajudar, né, Jogo? Vamos ajudar. O jogo, às vezes, não quer ajudar. É Pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e... comente aí, vai, Lu, vai Lucas Cascais. Ou mais você? Ou também comentei embaixo é, Outro jogo que eu, aqui a gente pode jogar né? Isso um jogo Ou comentem aqui. também é, Qual o recorde com... de vocês Em tempo ou em pontuação é, Se vocês não, você não botam um tempo é Bota um pontuação assim. Dessa vez a gente vai tentar colocar o tempo Vou tentar colocar o tempo é, dessa vez a gente vai tentar colocar o tempo. Isso. Depois na edição a gente coloca. É. Ah! Às vezes eu faço isso. E... Morro. Comentem aí, liga aí. Qual o recorde de vocês. Também comenta qual é o jogo preferido de vocês. Pra gente jogar uhum. no próximo vídeo. Ou oh, não deu? E também comentem: Limão com mel. <risos> é isso. Comentem também essas três coisas. Eu jogo preferido de vocês pra gente jogar: É. Seus recordes de boa atuação ou em tempo. E também comentem: Limão com mel. Limão com mel. Acho que eles nem sabem o que é limão com mel. A banda de forró. Oi. Limão com mel que eu falei limão com mel no vídeo. Que, é de Foi de Sim, Que a gente falou que era bom que era bom pra tosse. tosse. Limão com limão mel. Com mel. Vai lá. Limão com mel. Como é bom pra garganta, pra tosse. Ou você toma, ou você não toma. Oh, man. Ah! Por... Mas agora foi. Vamos lá, só vamos nos concentrar. Eu morreu. Vamos pra concentração total. Sem brincar, sem brincar. Vamos que o caso é sério. Uau! Quase que eu morri, mas... Mas não morreu. Eu posso estar até ferido, mas não quis estar morto. Homem, oh, você foi brincar. Eu não foi não, só ia fazer uma boa. Partida aqui tem quatro moedas aí não dá também. E... Limão. O foi rápido essa? Rapidex. Já? Oxe, eu virei pro outro lado. Eu... quê? Vai, filhão. Acho que tem uma hora que eu não virei. Sai da frente, sai de trás. Vai perseguir outro. Persegui outra pessoa. Vou lá perseguir outro. Deixa aqui. Lucas cais Não me peça aí, não. não. Aqui não. Hoje não. Hoje não. Tá até tremendo aqui o setup. Vamos se concentrar. Irmão, De eu, com... eu peguei tomar. moeda, não. Pegou, não. Passa embora. Passa embora. Não arrisquei que ele tem. Vai devagar, vai... na seriedade. Aqui. Uh! Um minuto. Um minuto, Sasuke Naruto. Quase que eu peguei moeda. Quase mori. Na, na expectativa. Só vendo, não. Eu perder. <risos> Só vendo eu perder. Bora, Bill! Bora, Bill! Bora, Lucas cais! Morri! Esse era difícil. Não, mas era impossível. Esse. Sim, aquela pular era impossível. Mas agora não é. Não tem burla. Brrr, é uma moto agora? É. é. Não. Limão. Mas eu tu poderia até grudar na parede. E ir pro lado. Porque dá pra grudar na parede aqui, ó. Dá? Cuidado aí, senão eu tô. Eu sei, é só eu beber limão com mel. Oh, oh, oh, oh, oh, eu falei, era só beber limão com mel Isso Só você U. Tá U. limão com mel Pra eu ficar melhor U. U. Ceba, não sei como aí não, aí não tava limão com limão, <risos> limão com limão, tanta, daí para velho e pulando dá para ver o vulto olha é é verdade é tem uma técnica que eu só preciso de uma mão para fazer ela que é, é que eu é virar de um lado é pro, pra para virar é sendo que não virar hum. aqui ó presta atenção presta atenção Ui. Vou pular no tri. Um eu. Um. Muito bem. Cuidado, cuidado, que ele tá aí, ó, Atrás de você. Ele tem que se afastar, ele tem que se afastar. vai embora. As próximas fazem ele se afastarem. vai embora. Presta atenção. Limão! Uh! Come Não brinque, não brinque. Você gosta de, você gosta do perigo. Hum, você gosta do perigo. Um minuto e meio. Meu recorde é mais de dois minutos. Seu recorde é uns quatro minutos porque foi quatro mil. Vamos ver. Se concentra. Vou ficar calado agora. Cala a boca! Vamos ver se dessa vez vamos quebrar o. Quer dizer, vamos não, né? Vamos não, que eu só tô aqui só. Dando apoio moral. Só dando apoio moral, você. Eu vou agora ficar quietinho. Pula. pegou a direita é meu tonto pelo amor de Deus E <risos> pegou a moeda Só aqui é parte dos. a parte 2 pra gente tentar que é Ver se você tem um novo recorde. King off eu consegui um novo recorde que é 4.000. Mas o recorde em vídeo é... 3.500. Exato. Oh. Limão com mel. Limão com mel. Não tinha. Faltou só nove metros pra eu chorar em 15. Não brinque, não brinque. Irmão. Deixa o jogo mais emocionante. Você gosta Você gosta de arriscar, não é? Não vai, só tem que arriscar, né? É diferente. É. Yeah. Não! Foi só tudo, hein? Na hora que o policial tá vindo embora... Eu esse homem aí tá vindo embora, você bateu. Aí ele não pegou. Se fosse um, um segundo antes, ele tinha lhe capturado. ó. Só foi dois fileiros, não foi nenhuma de três. Uhum. Limão comeu! Tá vendo? Eu, eu fui virar o trem bateu em mim. Foi brincar? Eu não brinquei. últimas partidas do dia, são só três partidas, já foi um, segunda tentativa A segunda tentativa já foi Agora é a terceira e Eu acho que eu não consegui as três tentativas. Até o próximo vídeo e falou! falou.